Capítulo 3 – O Profeta da Nova Revelação Andrew Jackson Davis foi um dos homens mais notáveis de todos os tempos. Nasceu em 1826, às margens do rio Hudson. Sua mãe, mulher supersticiosa e sem instrução, possuía tendências visionárias, enquanto seu pai, que trabalhava em couros, tinha o vício do álcool. Descreveu minuciosamente a própria infância no curioso livro A Vara Mágica, que revive a vida primitiva e vigorosa das províncias americanas na primeira metade do século XIX. O povo era rude e sem instrução, mas tinha características espirituais bastante acentuadas, parecendo estar sempre buscando algo novo. Nesses distritos rurais de Nova York, no espaço de poucos anos, desenvolveram-se o mormonismo e o moderno espiritualismo. Jamais se viu jovem menos aquinhoado de vantagens pessoais do que Davis. Era débil de corpo e limitado de mente. Além dos livros da escola primária, recordava-se apenas de um que habitualmente lia até os 16 anos. Entretanto, nessa criatura jaziam faculdades espirituais de grande alcance, pois, antes de atingir vinte anos, havia escrito um dos mais profundos e originais livros de filosofia jamais produzidos. Poderia haver prova mais clara de que nada provinha dele mesmo, que era apenas tubo condutor desse reservatório de conhecimentos escoando-se por canais tão elusitados. O valor de uma Joana Dark, a santidade de uma Teresa d'Ávila, a sabedoria de um Jackson Davis, as faculdades supranormais de um Daniel Home, tudo vem da mesma fonte. As faculdades psíquicas latentes em Davis começaram a eclodir no final da infância, como Joana, ele ouvia vozes nos campos, vozes gentis dando-lhe bons conselhos, confortando-o. A clarividência veio depois da clara audiência. Por ocasião da morte de sua mãe, teve a significativa visão de adorável lar em região luminosa, para onde imaginou teria ido a genitora. Contudo, suas faculdades só foram inteiramente despertadas quando chegou à aldeia um saltimbanco exibindo as maravilhas do mesmerismo. Esse homem fez experiências com Davis e outros jovens camponeses, verificando logo ser aquele portador de notável clarividência. Essa faculdade, porém, não foi desenvolvida pelo peripatético mesmerista, mas por um alfaiate local de nome Livingstone. Este homem, bastante intrigado com os maravilhosos dons de Davis, abandonou seu próspero negócio e dedicou-se inteiramente ao trabalho com o rapaz, usando a clarividência deste para o diagnóstico de enfermidades. Davis desenvolver a faculdade comum entre os médiuns, de ver, sem o auxílio dos olhos, até mesmo coisas não perceptíveis à visão humana. Inicialmente, essa faculdade foi empregada a título de divertimento, lendo ele, de olhos vendados, as cartas e as horas dos relógios dos camponeses reunidos em assembleia. Note-se que, em tais casos, todas as partes do corpo assumem a função da vista. A razão provável desse fato está no corpo etéreo ou espiritual que, possuindo os mesmos órgãos do corpo físico, desdobra-se total ou parcialmente, registrando as impressões. Como o espírito pode assumir qualquer postura ou mover-se em todos os sentidos, poderia haver de todos os ângulos. Tal pode ser a explicação de certos casos, como o de Tom Tyrell, examinado pelo autor, no norte da Inglaterra, esse famoso médium costumava andar em torno da sala, admirando quadros, tendo as costas voltadas para as paredes, onde estavam pendurados. Se, nesses casos, são os olhos etéreos que veem o quadro, ou se eles veem a duplicata etérea deste último, este é um dos muitos problemas que deixaremos para nossos descendentes. A princípio, Livingstone. Utilizou-se de Davis para diagnósticos médicos. Segundo o médium, o corpo humano tornava-se transparente diante de seus olhos espirituais. Estes, por sua vez, pareciam estar localizados no centro da testa. Cada órgão apresentava-se distintamente com radiação especial própria que se obscurecia em caso de doença. Para os médicos, cuja mentalidade ortodoxa o autor compreende e apoia, tal faculdade é porta aberta ao charlatanismo. No entanto, tudo o que Davis relatava tem sido confirmado pelo Sr. Bloomfield, de Melbourne, que revelou ao autor a própria surpresa quando sua clarividência surgiu de súbito no meio da rua, mostrando-lhe a anatomia de duas pessoas caminhando à sua frente. É tão real essa faculdade que, não raro, vemos médicos buscando o apoio de clarividentes para seus diagnósticos. Afirma Hipócrates, A alma vê, sem olhos, as moléstias sofridas pelo corpo. Parece, assim, que os ancestrais sabiam algo a respeito de tais métodos. O trabalho de Davis não se limitava em observar aqueles que estavam em sua presença. Sua alma ou corpo etéreo tinha a capacidade de desprender-se sob o influxo magnético do experimentador, e então voava como se fosse um pombo-correio, na certeza de que retornaria com as informações desejadas. Além de realizar essa tarefa humanitária, Dave sentia por vezes a alma vagar livremente. Nessas ocasiões, podia descrever com grande beleza de estilo a visão da Terra abaixo dele, translúcida, com seus grandes veios de depósitos minerais, brilhando como massas de metal fundido, cada qual emitindo a própria radiação. É notável que, nessa primeira fase de experiência psíquica, Davis não tivesse recordação alguma de suas impressões ao voltar do transe. No entanto, estavam as mesmas gravadas em seu subconsciente, pois dela se lembrou inteiramente em época oportuna. Era, nessa primeira fase, uma fonte de instrução para os outros, conquanto ele mesmo permanecesse na ignorância. Até então, seu desenvolvimento ocorrera naturalmente e podia ser comparado às experiências de todos os médiuns. Foi aí que ocorreu um episódio inteiramente novo, minuciosamente descrito em sua autobiografia. Eis o resumo dos fatos. Na tarde de 6 de março de 1844, Davis foi subitamente possuído por uma força que o impeliu a voar, em grande velocidade, da pequena cidade de Poughkeepsie, onde vivia, e fazer breve viagem em estado de transe parcial. Quando readquiriu a plena consciência, Viu-se entre montanhas agrestes, onde, diz ele, encontrou dois homens veneráveis, com os quais manteve íntima e elevada conversação. Com um, sobre medicina, com o outro, sobre moral. Esteve ausente toda a noite, e, quando, na manhã seguinte, quis saber onde estivera, foi lhe dito que tinha estado nas montanhas Catskill, a 40 milhas de sua casa. A inteira narrativa soa como experiência subjetiva, sonho ou visão, e ninguém hesitaria em entendê-la como tal se não fora pelos pormenores de sua chegada e pela comida ingerida ao regressar. A alternativa possível seria a de que o voo para as montanhas fosse realidade, mas as entrevistas tivessem ocorrido em estado de sonho. Davis afirma ter posteriormente identificado os dois mentores como Galeno e Swedenborg. O interessante do caso é que foi seu primeiro contato com mortos dele desconhecidos. Todo o episódio tem feição visionária, não se ligando diretamente ao notável futuro do jovem. Davis sentia forças superiores movimentando-se dentro dele. Quando, em estado de transe, lhe faziam perguntas profundas, sempre dizia Responderei a isto em meu livro. Aos 19 anos, compreendeu ter chegado o momento de escrever esse livro. A influência magnética de Levinston não era, por alguma razão, adequada ao mistério. Davis, então, escolheu certo Dr. Lyon para ser seu novo magnetizador. Lyon deixou o exercício da profissão, indo para Nova York com seu singular protegido. Aí chegando, eles solicitaram ao Reverendo William Fishbowl que atuasse como secretário. A escolha feita de modo intuitivo parece ter sido acertada, pois este último abandonou de imediato seu trabalho para aceitar o cargo. Lyon submetia o médium diariamente ao transe magnético, visando a sua preparação. O fiel secretário era incumbido de fazer os registros das manifestações. Não cogitavam de dinheiro nem de publicidade. O crítico mais cético não poderia deixar de ver na ocupação e nos objetivos desses três homens um contraste surpreendente com a sociedade utilitarista que os cercava. Buscavam o mais além. Poderia o ser humano realizar algo mais nobre? O tubo, entretanto, não pode conter mais do que comporta seu diâmetro. O diâmetro de Davis era muito diferente do de Swedenborg. Ambos recebiam conhecimentos no estado de lucidez. Swedenborg, porém, era o homem mais culto da Europa, enquanto Davis era apenas como outros tantos rapazes sem instrução, do Estado de Nova York. Por isso, a revelação de Swedenborg talvez fosse mais grandiosa, embora provavelmente mais influenciada por suas ideias. A revelação de Davis, contudo, era milagre incomparavelmente maior. O Dr. George Bush, professor de hebraico da Universidade de Nova York, um dos que presenciaram os discursos proferidos por Davis em estado de transe, Escreve. Posso afirmar solenemente ter ouvido Davis, em suas palestras, expressar-se de modo correto em língua hebraica. Viu ainda demonstrar espantoso conhecimento de geologia para alguém de sua idade, mesmo se ele tivesse estudado esta disciplina por anos a fio. Discutia habilmente as mais profundas questões de arqueologia histórica e bíblica, de mitologia de origem e afinidade dos idiomas, assim como o progresso da civilização nas diferentes nações do globo. Tudo isso faria honra a qualquer estudante da mesma idade, ainda que, para adquirir tal conhecimento, tivesse consultado todas as livrarias cristãs do mundo. Na verdade, mesmo que houvesse adquirido as informações transmitidas em suas palestras, não apenas nos dois anos após ter deixado o banco de sapateiro, mas em toda a sua vida com estudos constantes, nenhum prodígio intelectual de que o mundo tem notícia seria, sequer por um instante, comparável a Davis. Entretanto, jamais tinha lido um só volume, ou até página, de livro algum. Eis, a seguir, admirável descrição de Davis nessa época. Bush chama-nos ao exame das características do jovem, dizendo A circunferência da cabeça é demasiadamente pequena. Se tamanho fosse medida de poder, a capacidade mental desse rapaz seria bastante limitada. Seus pulmões são fracos e comprimidos. Por não ter vivido em ambientes refinados, possui maneiras rudes e inconvenientes. Leu apenas um livro. Nada sabe de gramática ou de regra de linguagem, nem é ligado a pessoas dos meios literários ou científicos. Esse é o rapaz de 19 anos de quem brotavam em catadupas, palavras e ideias, que eram alvo de crítica não pela simplicidade, e sim pela complexidade de seu conteúdo, expresso em termos eruditos, mas sempre calcado na razão e no método. Poder-se-ia trazer à baila a questão do subconsciente, como em geral se faz nos casos de emersão de ideias adquiridas e esquecidas depois. Tal sucedeu a Davis, por exemplo, quando, mais tarde, com suas faculdades desenvolvidas, pôde lembrar-se de tudo o que com ele se passara em seus transes do período de inexperiência. Todavia, seria abusar das palavras falar-se de subconsciente quando o conhecimento não pôde, conscientemente ou não, chegar ao cérebro pelos meios normais. Eis o começo da grande revelação psíquica de Davis, divulgada em muitos livros, todos reunidos sob o título Filosofia Harmônica. Trataremos mais adiante da natureza dessa revelação e do seu lugar entre os ensinos psíquicos. Nessa fase inicial de vida, Davis estava sob influência direta de uma entidade que só depois pôde identificar como sendo Wedenborg, um nome inteiramente desconhecido por ele nesse período. De vez em quando, recebia, pela clarividência, a determinação de subir a montanha, Tratava-se de uma colina situada na margem do Hudson, oposta a Poughkeepsie. Ali, na montanha, reunia-se a uma figura venerável com quem conversava. Não foram encontrados indícios de materialização, nem se conhece incidente similar, salvo, é certo, e falamos com toda reverência, a subida do Cristo ao monte e seu intercâmbio com as formas de Elias e Moisés. Quanto a isso... Parece completa analogia. Ao que consta, Davis não foi religioso no sentido comum e convencional, embora vivesse envolvido por forças espirituais autênticas. Suas opiniões, até onde sabemos, eram bem críticas a respeito da revelação bíblica, podendo-se dizer, no mínimo, que não aceitava sua interpretação literal. Contudo, era honesto, sério e incorruptível, ansioso por encontrar a verdade e côcio de ser responsável por sua divulgação. Por dois anos, o Davis Inconsciente ditou seu livro sobre os segredos da natureza, enquanto o Davis Consciente adquiria alguma instrução em Nova York, com eventuais visitas restauradoras a Poughkeepsie. Começar a atrair a atenção de algumas pessoas sérias, como Edgar Allan Poe, um de seus visitantes. Seu desenvolvimento psíquico continuou e, antes de atingir 21 anos, tinha alcançado o estágio em que não mais necessitava de outra pessoa para entrar em transe, passando a fazê-lo sozinho. Sua memória subconsciente foi também finalmente aberta, tornando-se capaz de examinar a real dimensão de suas experiências. Nessa época, esteve junto de uma mulher agonizante e observou todos os pormenores da partida da alma. A admirável descrição desse fenômeno está no primeiro volume de A Grande Harmonia. Apesar de ter sido também publicado em um panfleto, esse relato não é tão conhecido como deveria. Assim, seu breve resumo poderia interessar ao leitor. Inicialmente, Davis faz uma reflexão consoladora. Seus próprios voos espirituais, em tudo semelhantes à morte, exceto quanto à duração, lhe tinham mostrado que morrer é experiência interessante e deliciosa, sendo os sintomas de dor meros reflexos do corpo. Em seguida, diz ter-se lançado numa condição superior, observando, do lado espiritual, as etapas da partida da alma. Segundo ele, o olho da matéria somente pode ver as coisas materiais e o do espírito, as espirituais. Como tudo, porém, parece ter sua contraparte espiritual, o resultado seria o mesmo. O espírito, vindo a nós, em verdade não nos percebe mas distingue nosso corpo etéreo duplicata do corpo real. Esse corpo etéreo Davis viu emergir, pouco a pouco, do desgastado envoltório de protoplasma, até que, como sucede a enrugada crisálida, quando dela se liberta a mariposa, o envoltório desocupado restou no leito. O processo começou por extrema concentração no cérebro, tornando-se este cada vez mais luminoso à medida que as extremidades do corpo escureciam. É provável que o ser humano só atinja a plenitude de sua consciência ou de sua força mental depois de perder todos os instrumentos materiais de identificação dos pensamentos. O novo corpo começou então a emergir, a cabeça desprendendo-se primeiro. Logo, o corpo libertou-se completamente, posicionando-se de pé, ao lado direito do cadáver, com os pés próximos à cabeça deste e tendo uma faixa luminosa ligando-o ao corpo inerte, à maneira de cordão umbilical. Quando este se rompeu, pequena porção foi absorvida pelo corpo de carne, preservando-o assim de instantânea putrefação. Quanto ao corpo etéreo, este levou algum tempo para adaptar-se ao novo ambiente, até que atravessou as portas abertas. Via-a passar pela sala contígua, sair pela porta da rua e erguer-se na atmosfera. Imediatamente após deixar a casa, juntaram-se-lhe dois seres amigos do mundo espiritual. Depois de se reconhecerem e dialogar internamente, os três ascenderam em sentido oblíquo, da maneira mais graciosa possível, através do envoltório etéreo de nosso globo. Andavam juntos tão natural e fraternalmente que me custava admitir que flutuassem. Pareciam caminhar por encosta de gloriosa montanha deles conhecida. Continuei a fitá los até que a distância os ocultasse de meus olhos. Eis a morte na visão de a. J. Davis, bem diferente daquele terror negro que por tanto tempo obsidiou a imaginação humana. Sendo isso verdade, poderemos compreender o Dr. Hodgson, quando exclama, Eu mal consigo esperar. Mas é verdade, há inúmeras provas no mesmo sentido. Várias pessoas entrando em estado cataléptico ou atingindo coma profundo, ao retornarem à consciência, relatam impressões muito semelhantes às narradas por Davis, embora outras voltem com os cérebros completamente vazios. O autor, quando esteve em Cincinnati, no ano de 1923, foi apresentado à Sra. Monk. Esta dama fora considerada morta por seus médicos, experimentando a existência post-mortem por uma hora, aproximadamente, antes que algum capricho do destino lhe restaurasse a vida. Ela escreveu o breve relato de sua experiência, dizendo lembrar-se claramente de caminhar para fora do quarto, tal qual Davis descreve, e também do cordão prateado, que continuava a unir sua alma viva ao corpo comatoso. Outro caso notável foi também relatado na revista Light, de 25 de março de 1922, em que as cinco filhas de uma mulher agonizante, todas elas clarividentes, viram e descreveram o processo da morte de sua mãe. Aí, de novo, a descrição do processo é análoga às acima referidas. Contudo, as diferenças existentes entre os relatos dessa espécie são suficientes para sugerir que a sequência dos acontecimentos nem sempre segue as mesmas regras. Outra variante de extremo interesse, apresentada na obra da senhora de Morgan, Da Matéria ao Espírito, página 121, está no desenho elaborado por uma criança médium, representando a alma que deixa o corpo. O livro em referência, com denso prefácio do professor de Morgan, celebrado matemático, é um dos trabalhos pioneiros do movimento espiritualista na Grã-Bretanha. Ao recordarmos que essa obra veio a lume em 1863, sentimos um peso no coração ante o sucesso das forças obstruidoras, tão fortemente refletidas na imprensa, as quais têm conseguido, por tantos anos, colocar-se entre a mensagem de Deus e o gênero humano. Só o cético... Ignorante dos fatos, pode desconsiderar a força profética de Davis. Antes de 1856, ele profetizou, minuciosamente, a chegada do automóvel e da máquina de escrever. Em seu livro Penetrália, encontra-se o seguinte. Pergunta. O utilitarismo descobrirá outras formas de locomoção? Sim. Sim. Basta que se procure por carruagens e transportes coletivos para as estradas rurais, sem cavalos, sem vapor, sem qualquer força motriz visível, movendo-se com maior velocidade e muito mais segurança que no presente. Esses carros serão impulsionados por estranha, bela e simples mistura de gases aquosos e atmosféricos, tão facilmente condensados, tão simplesmente inflamados, tão unidos a uma máquina algo semelhante às atuais, quanto ocultos e manejáveis entre suas rodas dianteiras. Dois meios de transporte reduzirão as dificuldades hoje enfrentadas pelas pessoas que vivem em territórios pouco populosos. O primeiro requisito para essas locomotivas de terra... É a construção de boas estradas. Isto possibilitará a realização de viagens com grande rapidez nessas máquinas sem cavalos, que me parecem ser de construção simples. Perguntou-se-lhe em seguida. Percebe algum plano para tornar mais rápida a arte da escrita? Sim, estou prestes a inventar um psicógrafo automático, isto é, um escritor artificial. Podesse ia construir algo semelhante ao piano, com uma sequência de teclas para representar os sons elementares, uma camada mais baixa para fazer a combinação e ainda outra para rápida recombinação, de tal modo que, em vez de tocar uma peça musical, pudesse-a bater de forma suave um sermão ou um poema. Em resposta a uma pergunta sobre a então denominada navegação atmosférica, o vidente percebeu, com profunda impressão, que o mecanismo necessário para vencer as correntes de ar adversas, a fim de se poder navegar tão fácil, seguro e prazerosamente quanto os pássaros, depende de nova força motriz, que advire não moverá apenas a locomotiva sobre os trilhos e os veículos pelas estradas rurais, mas também os carros aéreos através do céu, de país a país. Em sua obra Princípios da Natureza, publicada em 1847, predisse o advento do espiritualismo ao afirmar: É verdade que os espíritos se relacionam entre si estando uns do corpo humano e outros em esferas elevadas. Isso se dá mesmo que a pessoa, no corpo, inconsciente do que ocorre, não perceba o fato. Essa verdade se apresentará brevemente na forma de viva demonstração, e o mundo saudará com deleite o surgimento da era em que as faculdades interiores do ser humano serão abertas ao intercâmbio espiritual, tal como já acontece com os habitantes de Marte, Júpiter e Saturno. Nesse tópico, Davis é preciso, mas deve-se admitir que, em boa parte de seu trabalho, ele é vago, de difícil leitura, pois se utiliza de longas expressões e, por vezes, de vocabulário por ele mesmo inventado. Seus ensinos são, contudo, de altíssimo nível moral e intelectual, podendo ser entendidos como um cristianismo atualizado, com a ética do Cristo aplicada aos problemas modernos e inteiramente liberta de todo traço de dogma. A religião documentária, como Davis a denominou, não é, segundo ele, de modo algum uma religião. São apenas reflexões pessoais baseadas na razão e na espiritualidade. Essas reflexões, misturadas com muitas revelações sobre a natureza, integram seus ensinos, expostos nos sucessivos livros da filosofia harmonial, que sucederam às revelações divinas da natureza e ocuparam os anos seguintes de sua vida. Davis também divulgava seus ensinamentos mediante conferências e por um estranho jornal, intitulado O Univer Coelum. Em suas visões espirituais, ele percebeu uma forma de organização do universo que se aproximava bastante daquela descrita por Swedenborg. Essa sua percepção foi mais tarde confirmada pelos espíritos e aceita pelos espiritualistas. Vislumbrou uma vida similar à da Terra, uma existência que poderia ser chamada de semimaterial com prazeres e ocupações adequadas à nossa natureza, que de modo nenhum se transformava com a morte. Constatou haver estudo para os estudiosos, tarefas apropriadas aos mais ativos, arte para os artistas, beleza para os amantes da natureza, descanso para os exaustos. Viu ainda as fases gradativas da vida espiritual, pelas quais se acende vagarosamente ao nível sublime e celeste. Davis levou sua magnificente visão para além do universo conhecido, observando que este se dissolvia na nuvem de fogo de onde havia emergido para se consolidar e, mais uma vez, surgia e se consolidava a fim de atingir um estágio evolutivo mais elevado. Verificou que esse processo se renovava inúmeras vezes, por trilhões de anos, até chegar à purificação. Ele descreveu as esferas espirituais como anéis concêntricos em volta do mundo. É preciso, porém, não considerar sua geografia num sentido demasiadamente literal, pois nem o tempo nem o espaço, conforme ele mesmo admite, são claramente definidos em suas visões. Davis compreendeu, por fim, que o objetivo da vida é dar condições para o progresso do ser humano dentro desse contexto admirável. Para isso, no entanto, é preciso livrar-se dos pecados, não apenas dos pecados geralmente reconhecidos, mas também do fanatismo, da mesquinhez e da inflexibilidade, que constituem manchas especiais não só na carne efêmera, mas no espírito, que sobrevive ao corpo. Portanto, torna-se essencial o retorno à vida simples, as crenças ingelas e a fraternidade original. O dinheiro, o álcool, a luxúria, a violência e o sacerdócio, este em uma visão estreita, constitui os principais impedimentos ao adiantamento do ser humano. Deve-se admitir que Davis, tal como sabemos, viveu para suas convicções. Era muito humilde, feito da mesma substância dos santos. Sua autobiografia vai somente até 1857, de modo que tinha pouco mais de 30 anos quando a publicou. Nada obstante, ela é suficiente para dar completa descrição de seu íntimo, por vezes de forma involuntária. Ele era muito pobre, mas justo e caridoso. Bastante sério, mas paciente na argumentação, e gentil diante das contradições. Foram-lhe imputadas as piores intenções. No entanto, ele as recebeu com um sorriso tolerante. Fez o relato completo de seus dois primeiros casamentos, inusitados, como tudo que lhe diz respeito, mas que apenas depõe a seu favor. Desde a data do término de a vara mágica, parece ter levado o mesmo tipo de vida, Alternando escritos com palestras, cada vez mais atraindo a atenção do mundo, até que morreu no ano de 1910, aos 84 anos. Passou o último ano de sua existência como gerente de pequena livraria em Boston. O fato de sua filosofia harmonial ter tido cerca de 40 edições nos Estados Unidos é prova de que nem todas as sementes, por ele espalhadas com tanta constância, cairiam em terreno árido. O que nos importa, entretanto, é o papel desempenhado por Davis no começo da revelação espiritual, pois ele iniciou o preparo do terreno para que ela ocorresse. Estava claramente destinado a se lhe associar intimamente a já vista ter percebido a demonstração material de Hidesville no próprio dia de seu acontecimento. De suas anotações, citamos o seguinte trecho com a data significativa de 31 de março de 1848. Ao amanhecer deste dia, uma brisa morna roçou minha face e eu ouvi uma voz suave e forte. Dizendo, Irmão, o bom trabalho começou, contempla a manifestação viva que surge. Fiquei refletindo sobre o sentido dessas palavras. Era o início do poderoso movimento do qual ele participaria como profeta. As forças de sua mente eram tão supranormais quanto eram materiais as manifestações de seu corpo físico. Ambas se completavam. Tornara-se, até o limite de sua capacidade, a alma do movimento, o único cérebro a ter clara visão da mensagem que se anunciava de modo assim novo e estranho. Ninguém possui condições de receber essa mensagem em sua plenitude, pois é infinita, aprofundando-se à medida que se entra em contato com seres de grau mais elevado na hierarquia espiritual. Davis, entretanto, a interpretou tão bem para seus dias e para sua geração, que, mesmo agora, pouco se lhe pode acrescentar as concepções. Tinha ido além de Swedenborg, embora não possuísse o equipamento mental deste para ordenar os próprios resultados. O vidente sueco vira o céu e o inferno, da mesma forma que Davis os viu e descreveu, pormenorizadamente. Swedenborg, porém, não lograra uma visão precisa da posição dos mortos e da verdadeira natureza do mundo espiritual, com a possibilidade de retorno dos espíritos, como foi revelado ao vidente americano. Davis adquiriu esse conhecimento lentamente. Suas estranhas entrevistas com os espíritos materializados, segundo sua expressão, eram fatos excepcionais, de que extraía, no entanto... Importantes conclusões. Só mais tarde, quando teve contato com a realidade das manifestações espirituais, é que pôde compreender o completo significado desses fatos. Tal contato não foi estabelecido em Rochester, mas em Stratford, Connecticut, onde Davis foi testemunha dos fenômenos de poltergeist ocorridos na casa do clérigo Dr. Phelps nos primeiros meses de 1850. Após estudar esses fenômenos, publicou o panfleto A Filosofia do Intercâmbio Espiritual, transformado depois em livro, contendo muitos ensinamentos que o mundo ainda não pode compreender. Alguns deles, por conterem sábias advertências, podem ser recomendados aos espiritualistas. O espiritualismo é útil por ser uma viva demonstração da existência futura, os espíritos têm me ajudado muitas vezes, mas não controlam minha pessoa nem minha razão. Podem realizar serviços e o fazem gentilmente para todos na terra. Mas só garantem bons resultados aqueles que os acolhem na condição de professores e não de donos, que os aceitam como companheiros e não como deuses aos quais devam reverenciar. Palavras de sabedoria, que podem ser consideradas moderna releitura da observação básica de São Paulo, segundo a qual o profeta não deve sujeitar-se aos próprios dons. À primeira vista, as faculdades supranormais de Davis bastariam para explicar adequadamente os acontecimentos de sua existência. Há, contudo, a possibilidade de outras explicações se levarmos em conta os seguintes inegáveis fatos. Primeiro, ele afirma ter visto e ouvido a forma materializada de Swedenborg antes de conhecer seus ensinos. Segundo, esse jovem ignorante era possuído por algo que lhe dava grandes conhecimentos. Terceiro, esses conhecimentos atingiram a mesma amplitude universal dos de Swedenborg. Quarto, Representam eles, porém, um passo adiante, pois acrescentam aos ensinos de Swedenborg o conhecimento que este teria alcançado depois de sua morte. Considerando se esses quatro pontos, não teria sido Davis realmente orientado por Swedenborg? Bom seria se este Marvel, mas estreita e limitada Igreja Nova, levasse em conta essa possibilidade. Não importa, porém, se Davis esteve sozinho, ou se era o reflexo de uma inteligência mais elevada. O fato é que ele era o homem milagre, o um inspirado, o douto e, ao mesmo tempo, o inculto apóstolo da nova revelação. Tão significativa foi sua presença que o renomado artista e crítico E. Wake Cook, no notável livro Retrocesso na Arte, Retoma os ensinamentos de Davis, por considerá-los única influência moderna capaz de reformar o mundo. Davis deixou marca profunda no espiritualismo. Por exemplo, Terra de Verão, conforme denominou o paraíso moderno, com todo o seu sistema escolar de engenhosa organização, é criação sua. Como observou o Sr. Basden Butt, mesmo hoje...